Agora a gente vai no site do BNB, no portal do BNB, vem aqui no menu Serviços, Proposta de Crédito, clica no link Aplicativos para elaboração de proposta, a gente vem na parte de BNB Plano de Negócio, clica no, no link Versão Cliente Internet, a gente vai logar no, no, no sistema Plano de Negócio, é, tem, vai ter um vídeo aí explicando como é que faz o um cadastro, você coloca o seu usuário, Coloque a sua senha clique no login. Espera carregar. Pode ir carregado. Você vai vir aqui e clicar no botão procurar para puxar todos os planos de negócio que você tem. Se caso, não carregue para você. Pronto, esses são os planos de negócio que eu tenho. Explicando o status de cada um. Em elaboração, é, um plano de negócio que o um cliente elabora no sistema, salva. Só isso. É, em, em avaliação, o plano de negócio é já enviado pelo cliente para a avaliação do Banco do Nordeste. O status devolvido é o plano de negócio que foi enviado para o Banco do Nordeste, porém voltou para ser feito o ajuste pelo cliente. E o status cancelado, plano de negócio, cancelado é o plano de negócio que é, foi cancelado pelo cliente e, e o mesmo não pode ser mais editado apenas via visualizado ou duplicado com outro código está solicitado o cancelamento é o plano de negócio enviado pelo banco pelo é o plano de negócio enviado pelo cliente e só está o cancelamento por meio por estar ao banco do nordeste é, você enviou o o plano de negócio e no meio do, já estava com o banco você solicitou o cancelamento é o status concluído é o estado que o plano de negócio foi avaliado. Foi feita a avaliação concluída e encontra-se na etapa de aprovação e formalização do, da conta do contrato. Voltando ao vídeo para elaborar, a gente vai vir aqui no botão mais, né? O botão criar um plano. A gente vai colocar definir um nome do plano de negócio. Vai ser: eu vou colocar plano vídeo. A razão social. O nome do cliente vai ser Brasil Alimentos traço ME. e o CNPJ vai ser esse aqui, o e eu vou marcar o modelo investimento urbano parametrizado. No momento, até o lançamento desse vídeo, só tinha disponível o modelo investimento urbano, é, em breve será disponibilizado os outros modelos que também é utilizado nas planilhas e no SEAP. A gente vai clicar aqui em ok, criar o plano, em seguida salvar, ok? Quando a gente salvar vai ser gerado o plano de negócio aqui embaixo, ok? Aqui é o que eu fiz a gente vai clicar no plano de negócio para dar continuidade. A gente vai preencher. O setor, vai ser, setor de atividade vai ser comércio, código 30. O e-mail aqui vai ser alimentos.brasil.com.br. Coloque um o e-mail válido. Coloco também um telefone para contato né? Como eu estou fazendo vou fazendo uma agência de Fortaleza Ceará Vou colocar o código 85, que é o código diário do Fortaleza Vou digitar o número 32, 132, 13 e 13, 22 Um número aleatório é, Vou clicar o objetivo Vai ser ampliação o código 32 Tá. o município da atividade vai ser o Madalena. Madalena do Ceará. A agência vai ser também em, no Ceará, Boa Viagem. 53, o 4 de Agência. Esse cliente é beneficiário de políticas públicas? Não, não é, é o código 1, ele é o não é beneficiário, a é gente não beneficiário de políticas públicas. Tipo de encargo, vai ser taxa de juros pós-fixada, é essa mesmo. E a gente vai salvar. Depois de preencher tudo isso, a gente vai salvar investimento urbano, para as informações gerais. Pronto. Feito isso, você concluiu a criação do plano de negócio, a, a criação, okay? Vou voltar aqui, okay, plano de negócio, aqui o plano que a gente está elaborando, com isso o plano, as informações gerais foram todas preenchidas.